Vamos detonar essa porra! Ih, os caras pipocando! General, vou salvar! Você tá legal, levanta! Nossa, velho, que rede fortinha aqui! Nossa! Vim pra larga! Olha O drone de shot. Aqui, ó, aqui tem um, tem um solto aqui, galera. Atividade inimiga. Elimine a ameaça. Toda o Ah, filha da puta! Então, agente das forças inimigas. Alguém me ajuda aqui, depois. Morre, motherfucker! Oh, o oh, general, caralho, oito! Vai tomar no cu esse general, mano! Oito, ba é, oito barra um! E o resto tudo um, um, um, E Olha esse general, velho! Mas. Mano, onde é bom colocar Iegger aqui? Caralho, por que eu não tô conseguindo encarar? Boa, vai jogando mundo Dispositivo apostos! Pronto, meus bandidos já coloquei, hein? Deixa essa porta aí, Raul. Ó, oh, essa aqui? É. Ó, oh, oh, colete, galera, colete. Eu oh, vou preferir eu oh, vou botar um aqui, né? ó, pra gente não tomar granada. Já pode parar de se preocupar com as granadas. Coloca a aranha de Aqui, Uta! ó, tá esp... tá sendo mais cena aqui comigo. Onde? Aqui. Nossa, mas já tá ali, velho. Tá ali, tem ali, tem ali, gente. Tem gente ali. Aqui? Aqui, ó. Tem gente aí, pegou? Vou pegar o general também, velho. Ixi, o general já, já foi.. Já... É volta a munição! Tem gente aqui. Morre, manda Peguei, peguei! Ixi, tem, ne tem nego aqui, ó. Nossa, pão. Então, deixa os caras cair, velho. Tem tá armadilha ali? Tem. Ó, tem uma etha ali, ó. Aí, bota a cara aí, filha da puta. Tô de olho na nossa pão, alguém, hein? Tô de olho onde o cara termitou aqui. Carregando o novo carregador. Nossa, os caras explodiu ali, lindo, velho. Só tem dois. Uma, a Ash não vai vir, deve ser o que o outro. É o não. Já era. É o termite, termite. Termite. Vamos tentar dar a volta, certo? Tá ah, tô estourando algum lugar. Aí. Ali, ali. Onde eles estouraram? Ali, ó. Ah, filho da puta. Twitch? Ai, estoura essa porra desse drone. eles estouraram ali, provavelmente vão pelo outro lugar, velho. não vão ter burra a ponta de mim. tá ali, a minha acertou. Porra, é incrível a capacidade que eu tenho de acertar os caras e, e eles não morrerem e eu ir pro saco. É Terribilmente pegou, Termite. Onde, onde, onde ele te pegou? É, foi do outro lado, Crazy. Aqui? Ah, do outro lado lá. É do outro lado, é. Eu aqui, tô... o cara tá aqui, o cara tá aqui. É, vamos esperar, ele vai entrar. Oh, o Terrível já foi. Ai, mano. Caralho, Ai, matei, peguei, peguei, peguei, peguei. Vamos junto. De Boa. Terrível. Foi de isca. Foi de isca, foi é que mais nem a Ashe aquela vez lá. Nossa, <risos> mas eu arrebentei lá na 12, mano. Deve ter é, ficado então. só o osso. Deve ter ficado só o osso, acho que encostou duas balas só ali. Oh, Beleza. Na próxima vou jogar. Arregaçamos. aguardando o jogo pra próxima. Arregaçamos.